O Cruzeiro é o segundo clube no Brasil com o maior endividamento líquido, com 799 milhões de reais em dívidas. O Botafogo lidera esse ranking com 819 milhões de reais. O levantamento foi divulgado pela NS Yang, tendo como base os balanços das equipes. Neste quesito, o Atlético é o quinto clube, com 656 milhões de reais em dívidas. A NS Yang fez um alerta para as contas da Raposa e do Corinthians. Notem como os endividamentos de Corinthians e Cruzeiro aumentaram no período, principalmente em 2019. O América tem apenas 82 milhões de reais de endividamento líquido. De acordo com a Ernest Young, o endividamento líquido dos clubes cresceu 150% entre 2010 e 2019. Em relação a 2018, a evolução foi de 15%.